Hey, Strabbers, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower porque hoje a gente vai fazer um desafio eu, eu, E hoje nesse desafio eu estou junto aqui com a minha amiga Nikki Oi, gente! É, e hoje o desafio é assim Se eu cair ou morrer, as duas coisas aqui no Tower A Nikki vai escolher o que, que eu vou comprar da loja pra ajudar ela a passar Gente! Meu Deus! Nick do céu, não exagera, por favor. Eu já sei o que, que ela vai querer primeiro. Eu já tenho certeza que é o escudo. Por quê? Claro. Não, quem não. disse? Ai, não. Ai, que você queria que eu gastasse, mas tá bom. Então, antes da gente começar esse desafio aqui no Tower, deixe seu trabalho like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Então, bora lá! Bom, gente, é... então vamos lá, já que tá acelerado um pouco o tempo, né? Vamos... Tentar passar um pouquinho aqui. Vou bem devagar pra não cair nem morrer nessa fase aqui. Eu Não, costumo tem que ficar. no jeito normal. Ah, não, tá bom. Assim não vale. Tá bom, pronto. Consegui passar do jeito normal. Assim você nunca vai cair, né? Ui. É óbvio. Ui. Ai, gente, se vira uma fase que eu tô pensando... Ai, gente, não cai tudo, não cai tudo. Tá, não cai tudo, não valeu. Tem que cair tudo lá pra baixo. Se cair, eu vou Isso. Só caiu lá, mas não morri também. Ai, gente, eu morri agora há pouco aqui, ó. Mas eu não quero morrer de novo. Ai, gente. Socorro. Ai, eu tô com muito medo. Que eu já eu juntei muito dinheiro. Tá, mas vamos. Ai, gente, quase que eu caí aqui. Meu Deus. Tá, né, mas bora. <cười> Vamos continuar, porque hoje é hoje que eu fico pobre aqui no Tower. Tá? Quem disse? Eu vou escolher pouca coisa. Tipo, se eu tivesse bastante dinheiro e você se eu ia cair toda hora. É. Então, eu caí... Eu já caí só numa fase... Mais de cinco meses. Ô, Nick, é, na próxima partida já escolhe uma coisa porque eu já caí. Porque nessa aqui não. Eu não quero gastar dinheiro assim, né? Porque já tá acabando. Mas vou... na próxima. Então já escolhe aí o que você quer pra eu comprar não. na próxima. Sem ser de Robux. Tá. Pode ser qualquer coisa da loja. Até caixa, sabia? Pode ser. Ai. Menos de Robux. Pode ser mola também. Só que vai ser só pra mim. Aí é melhor você escolher uma coisa pra você. Vai, vai lá. Chegou a nova partida. Ai, meu Deus, gente. Eu quero pelo menos que ela... Tá, Ai, então isso... eu, vou põe... eu vou colocar de... O que, que você quer colocar? E... Qual que eu posso colocar? Ai, meu Deus. E... Ou, esse, ou esse, ou esse aqui. Pra mim tem que ser isso aqui, gente. Escudo. Ai, gente, falei. Não é a melhor coisa cara. que tem. Foi, coloquei, gente. Ai, ah, que raiva. Poxa. É a vida. Eu falei, gente. Ela falou assim, não, não, não vou gastar nem nada. Aí, de primeira já, já escolheu o escudo, gente. Nossa. Meu Deus. Quase. Tá, agora tá fácil, não uhum. vou cair, não. Morrer, não. É, morrer. É coloque... Eu pedi pra você colocar escudo. Porque. É. Como que eu posso falar? Na verde tem um negocinho que é meio chatinho. Que eu, ah. a maioria das vezes, eu não consigo passar. E eu coloquei. Ah, tá. Nossa, gente, entendi agora porque que a Nick quis. Ai, gente, aqui eu vou tomar cuidado pra não morrer. Não, pra não cair, porque morrer não tem mais como, né? Pelo, Pelo menos isso. Tá, gente, passei aqui, já passei. Nossa, mesma fase, na mesma... Nossa, todo mundo tá passando. Olha lá. É, escudo, né, meu? Nossa, então, coloquei escudo pra nada, não vou acelerar, não, não, não, não gastei meu dinheiro pra nada, não. Menina, não, não, não vai acelerar, não. Acelerou. Que raiva. Nem serviu Nossa, o direito eu escudo. quase caí. Alguém. Ai, eu vou ativar, eu vou ativar. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Não, não se atreva. Aí ah, eu queria tanto que pô, pudesse empurrar as pessoas aqui. Não vai, não, não, não vai todo mundo ativar. Não, não, não, gente. 32. Uou, nossa, eu 32, vezes. 128, nossa. Tá, bora, gente. É, não gostei disso, não, não gostei. Bom, mas con e... continuou. Continua com um o carinho aí. Tá, Vai, bonita. então agora tem que escolher, né, Uma? Não, eu não caí nem morri. Não. Ah, que pena. Que pena, né? Que pena que eu sou pró. Mentira. A gente tá com medo que eu morra aqui. Ai, socorro, socorro, socorro. Eu não quero comprar nada. Gente. <risos> A Nick só rindo, prevendo. Como é que eu vou cair ou morrer? Ah, Fê. Se fosse comigo, você já tinha gastado todo o meu dinheiro. É e na metade do vídeo já ia acabar. É. Tá, gente. Só fazer aqui tá fácil. Olha, eu já caí uma vez. Hum. Ah, não. A primeira é bem fácil. Sério. É, a primeira mesmo. Sim, eu consigo passar de boas. Tá, agora eu tô nessa aqui Bom, gente, por enquanto tá tranquilo <risos> tranquilo. tranquilo Tranquilo Ai, não, gente, não acredito essa fase, não Já é Quase Meu Deus Morre, morre, morre Ai, ai Tá, gente Nossa, mal, não não Primeira vez que eu tô conseguindo Passar dessa fase vou passar oh, é, as cinza é muito difícil mais ou menos passei gente. Ah, não só porque eu falei que aquela não tava tão difícil agora eu vim para uma mais difícil ainda uh! agora agora foi passei não comprei nada gente eu não morri nem nem caí nossa é passou em é passei de primeira em, em três minutos Uhul, gente, tô feliz, agora sim. tá então, mas agora você tem que cair e passar de novo, que ainda falta tempo, viu? Ah, não. Sim. Tá, bom. tá bom, então, eu vou cair, mas não vai, vai valer agora... Pronto, caí, aí pronto. Aí agora eu vou tentar passar de novo. E se eu cair, eu morrer, aí eu compro. Só que na outra partida, porque essa aqui já, já vai embora, já vai acabar depois. Porque eu não quero ficar gastando à toa pra partida que já vai acabar. Senão aí não vai adiantar nada. Tipo, já pensou ela colocar escudo no, numa partida que já. Que só faltam uns. Uns 20 segundos, gente. Nossa. Mas aí não vale. Eu não deixei isso, pelo menos. Seria bem legal. Ah, é? <risos> Legal não, eu que tinha que... dinheiro, morri. Não, não, que droga. Tá, então vai ser na próxima partida. Já vai decidindo aí. Eu morri. Não, gente. Pra próxima partida, o que, que você vai querer, Nick? Eu vou querer. É, escudo. também pode ser. De novo. Pode ser caixa, tá? <risos> Pode ser caixa, pode ser. Mas caixa é só pra você, é pra você né? meu. É, isso é verdade. Tá bom, gente. Então, vai ser esse chato desse Tem que ser mundo. pra mim. Ah, <risos> ai, ai, eu tô tão feliz com esse vídeo. Eu faço isso por vocês, gente. Pra conseguir bastante strawberry aqui, porque. Hum, sério, é muita. É 500, gente. Poxa, tá eu bom. Eu vou vocês. colocar toda a partida. Só se eu identi identificar que eu tô precisando de mais tempo ou mais coisa... É, coloca mais tempo, aí já, já tá perfeito. Ou também você pode colocar a espátula, que é baratinha, é 40. Nossa, tá perfeito. <risos> coloca a espátula, escolhe a espátula, vai. Só que Mas isso vai é ser pra você! Mim. É verdade. Ai, gente, a, a Nick não é boba. Meu Deus. Eu juntei todo esse não dinheiro Eu mesmo. É, deixa <risos> perceber. Calma aí. aí. Tá, já tá acabando a partida. Eu até acelerei, gente. Porque eu queria que, queria que acabasse. Não, ah, não. não. Oh. Era pra eu conseguir passar, hein. Se você morresse Tá, e, ó, tá você vendo? caiu na parte, nessa partida. Então, você, eu vou ter que comprar alguma coisa no começo. Sim. Cai aqui só de brincadeira. Então, coloque escudo aí. Tá bom, e... calma, já tá acabando. 5, 4, 6, 2, 1. Chegou. Vamos ver. Eita. É, gente. Tá bom, vai. Treze já comprei por vocês, strawberries, olha aqui o escudinho aqui colocado, por vocês, <risos> tudo por vocês, tudo. tá gente, aqui ó, só passa de boas, agora tá, tá legal também, ó oh, gente, dê muito like, porque ela tá gastando muito Muitos pontos, e então tem que dar muitos strawberries likes. Isso aí, gente. Exatamente. Gente, aqui bate a cabeça. Aqui bate a cabeça. Ela vai ficar muito feliz e vai ter forças para re recuperar o dinheiro que ela perdeu. Sim. Ai, ai. Eu não caí tudo, essas vezes eu tá caí... Você tá feliz com isso? Tô, tô muito feliz, nossa, tô... É o dia mais feliz da minha vida. Você caiu já? Não, eu, eu caí, só que eu não caí tudo, tem que cair tudo. Ai, gente, socorro, socorro, socorro! Ai, meu Deus! Ui, tá difícil. Cai tudo. Tá, o que você quer? Fala logo. Escuda já. Tá, não eu corre. quero o jump. Ai, gente, não acredita. Pelo menos não é um dos mais caros. É, tá bom. Ui. Ui. Não! Caramba! A Mai vai perguntar por que ela tá comprando tudo isso de coisa. Ai. Vixe, eu caí de novo. Ah. Tá, escolhei. <risos> escolhe aí, Gente. Tá, escolhe aí. <risos> eu não sei. Qual é o eu coloco? Eu quero tá, mais consigo. tempo. Tá bom, tá. Melhor, tá. Obrigada. É, melhorou um pouco. Nossa, Nini. Ai, quase morri! Quase! Quase! Que isso? Quase aconteceu um desastre aqui. Ainda é bem que não há... É, hum. eu sinto lhe falar, mas caí de novo. Fala aí o que você quer. Gente! Ai, meu Deus, que legal! <risos> gente. <risos> bom, gente! Velocidade! Ai, tá bom, calma, calma, calma. <risos> Como é que Nossa, ela, ela já cozinha? gastou, acho que, mais de mil. Então, né? Foi mesmo. É, eu, eu gastei mais de mil, porque eu comprei dois escudos, então foi 500, 500, aí... Ah. Nossa, ela gastou mais de mil, gente. Quase é, dois mil. mil. É verdade. Gente, tem que dar muito, muito like. Isso. Por favor. Ui, aí ah, consegui, gente. Ai, ah, será que agora eu consigo? Vai, vai, vai, vai de novo. Vai, fala aí, fala. Aí, <risos> gente. Vai. Daqui a pouco você vai sair e já, já, comprou, já comprou todos. Então, vai. Escolhe aí logo. Gente, tô decepcionada. É negativo. Ah, isso aí é legal, é verdade. Isso aqui é um pouco caro, né? <risos> Enique. Tá bom. Bora, gente. Olha como tá. <risos> Olha esse tower, gente. Eu não tô conseguindo passar a segunda. Eu gente. nunca vi tanto coisa pra... Ah, eu já vi. Eu vi mais também. Eu vi pulo do coelho. Nossa, sério? Sim. Você caiu já? Não. Nope. Dá bem. a gente teve uma estratégia aqui melhor. Senão eu ia cair. Bora. Dá pra tirar Oi. a velocidade? Não, você que quis. Agora, bye bye. Ai! Ops. <risos> Ai, não. Vai, escolhe. A ela. Ai, não, gente. É... Uma, mola, uma mola, por favor, agora. Pelo menos uma coisa pra mim, vai. Não escolheu nada pra mim. Hum. Ah, você é boazinha. Ampulheta. Ah, tá bom. Tá, tudo bem. Ai, que droga. Tá, pronto. Mas isso fica pra todo mundo ou só pra mim, essa ampulheta? Só pra você. Ah, tá. Que pena, eu pensei que, eu pensei que fosse pra todo mundo. Ah, mas agora vai ficar mais fácil. Ó, gente, agora tá fácil a primeira fase pra mim, porque tá tudo parado, ó. É muito fácil, só que eu tô caindo Ai, não! Cai tudo Meu Deus Não, quase cai tudo, nossa, eu, eu, eu melhorei aqui Tá Gente, olha eu, tô toda azulada aqui Desverdeada, nossa gente Que que é isso? Arrasou comigo Gente Tem que deixar muito strawberry like Ai meu Deus, ai deu muito, muito, muito. muito ruim. Ainda bem que eu não caí. Tudo a meta de hoje vai ser 10 likes. O Nick, cai de novo. Vai, escolhe um aí, <risos> gente. Socorro, me ajudem. Tô muito ruim. Vai, escolhe um, um, um último hum... aí. Aí, eu mais. aí já chega, né? Porque é alongar, quer... alongar. Cadê a ah, mais uma fase? tá Fase a mais. Olha isso, que perfeição, gente. E também, é, pra você também, tá, Nick? Isso aí é ruim pra você também. Vai ter uma fase a mais. Não é só ruim pra Sim, mim, não. mas é uma fase a mais, mas é melhor. Mais Nossa, mais. quando a gente tem, tem speed, o, o coisa fica Pera ainda aí. mais. Tá, então, é melhor a gente não fazer mais isso, eu não quero mais jogar. Não, só mais essa partida, olha. Não, mas é que eu também não vou mais poder jogar, Nick. Ah, tá. Que pena. Já colocaram aqui o jump, gente. Tá, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu não gostei, mas tem que deixar o seu like, porque é por vocês, ó. Gastei mais de, mais de mil. Infelizmente, né? Tchau, gente. Eu fiquei bem feliz. <risos>